Verificação de domínio totalmente grátis. É isso mesmo, galera. Descobri uma maneira que a gente vai verificar o domínio ali totalmente grátis sem a gente pagar nada, pelo menos por 60 dias, tá, galera? Nesse vídeo eu vou explicar é, alguns métodos onde eu descobri. A gente pode estar tá verificando o domínio mesmo não tendo um site próprio ali. A gente pode estar tá verificando. Galera, esse conteúdo vai ajudar milhares de afiliados, tá? Eu descobri uma maneira onde a gente consegue é, registrar o domínio sem ter que ter o próprio domínio ali ou se ter que, ter que pagar, tá galera? Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um conteúdo e esse conteúdo é top galera. Já compartilha com, com todos os afiliados ali que você conhece, porque esse conteúdo aqui vale ouro galera. Então vamos lá. Galera, descobri essa, essa madrugada pesquisando aí como que a gente poderia estar tá fazendo ali para não ter estrutura própria e tá anunciando no Facebook, porque a gente tá com agora uma política onde para toda BM ela tem que estar tá verificando é um domínio próprio ali. Então, imagine, para cada produto que você for promover, você tem que ter um domínio próprio. Então, assim, ou você vai ter, tem duas opções: ou para cada produto você compra um domínio próprio ou faz subdomínios ou utiliza esse método aqui que esse método tá infalível, tá galera? É, as duas maneiras, só que assim Uma delas, é, depois de 60 dias Você tem que pagar, mas você pode colocar 20 reais ali E deixar, tá galera? Porque você precisa hospedar pelo menos um endereço ali, Um endereço IP, né? um endereço, um domínio Você precisa registrar um domínio um, um domínio na hospedagem Então você tem que pagar essa hospedagem Essa hospedagem até hoje eu não descobri Totalmente grátis Mas se a gente descobrir a gente volta aqui também Então assim galera, eu descobri onde tem um site Que você pode registrar domínio é, Totalmente de graça pelo menos durante um ano, se você quiser registrar mais de um ano, aí você vai ter que pagar, se não me engano é 5, 6 dólares, depende do domínio, tá? E é, a hospedagem, eu achei uma aqui por... achei não, né? Eu já utilizava essa, essa hospedagem, porém eu tinha esquecido dela porque eu, agora eu estou usando a Host, é, HostGator. Então, acabei esquecendo dela, mas essa madrugada eu pesquisando aqui, eu lembrei que ela tem... É, ela te dá 20 reais de crédito quando você faz o primeiro cadastro. Então, o que que acontece? 20 reais de crédito, ele te dá 60 dias de hospedagem, pelo valor mínimo ali, porque ela é cobrada por, por hora, por hora online, então se o site fica 2 horas online, ela vai cobrar é, um determinado valor, então esses 20 reais que ela te dá, que nem vocês podem ver aqui, eu tenho 13 e pouco que eu já andei testando e fazendo algumas coisas aqui, é, então... É, esse valor que ela te dá é totalmente grátis, aí depois você vai só carregando ali. Aí o que acontece? Eu achei um, um site que, onde ele disponibiliza, disponibiliza domínios grátis. Porém, é ponto .tk, é, tk ponto .ml, ponto .gv, é esses domínios ponto alguma coisa. Porém, a gente não precisa ter uma estrutura própria, porque a gente só valida aquele domínio no Facebook e toda vez que a pessoa clicar naquele domínio, a gente redireciona pro o próprio site do produto que a gente está promovendo Então, muita gente deve estar tá perguntando assim Ah, mas é ponto ter, ter alguma coisa é, é muito, vamos dizer, falsificado Se a pessoa ver ali, em vez de ser .com.br, Já vai desconfiar Mas não, galera, a gente vai só redirecionar o site Então, toda vez que você colocar o seu domínio lá no, no anúncio Aqui você vai configurar ele para redirecionar, então a pessoa nem vai ver aquele domínio, porque assim que ela clicar, ela cair no seu domínio, ela já vai ser redirecionada para o site do seu produto. Então, eu vou deixar esse, o link das duas ferramentas aqui, eu vou mostrar para vocês passo a passo como que vai fazer. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para todos os afiliados que não tiver estrutura própria, está dependendo disso, está dependendo da plataforma de pagamento ainda, esse vídeo vai ajudar. Então já compartilha com algum afiliado que você conhece, que está no mesmo desespero que você, porque não tem é, estrutura própria Ou tá começando no um marketing digital aí Não sabe por onde começar, galera Achei um método infalível Onde você vai poder anunciar pelo menos 60 dias ali é, Ininterruptamente Ganhando dinheiro E depois de 60 dias você pode fazer esse processo de novo Aí vai, a cada dois meses, galera a cada dois meses você pode fazer esse, esse procedimento de novo Porque é totalmente free É só você ter um novo e-mail ali, tá galera? Então, as duas ferramentas que você vai utilizar A primeira é a Host Tools, que é a hospedagem. E a outra é a Freenom. É, eu acho que é assim que se pronuncia. Freenom. Onde você vai achar domínio grátis, galera. Aqui, ó. Como se, ó não sei se... Deixa eu só diminuir aqui a minha fotinha. Pra vocês verem aqui. Tá vendo aqui, ó. Eu coloquei, Cabelostop.tk Quando a gente entra nesse negócio... É, nesse... É, e-mail aqui, ele já vai direto... A, eita, ele não, não deu. Mas vamos ver aqui, ó. A gente já vai... Fazer o direcionamento ao vivo aqui para vocês, ó. Tô nele aqui. A gente vai em domínios, redirecionamento. Era para estar aqui, tá, galera? Vamos ver aqui. Deixa eu só excluir e fazer de novo. A gente faz ao vivo aqui porque já eu tô testando esse daqui faz um tempão já. Vamos aqui, ó. www.laliot.com.br. Não é Laliote, né? Laliote, salva. Ah, tá. É o HTTPS, galera. Aqui é HTTPS, tá? Quando você for fazer isso aqui. HTTPS Barra, Salvar. E aqui a gente só tira isso aqui porque ele deu página não encontrada. Ó, é o mesmo domínio, ó. Ó. Vamos até copiar aqui, ó. Cabelos.com ver se ele... Ele não tá redirecionando. Vamos ver o que aconteceu aqui. Habilitar tá, o endereço alternativo, Deixa eu ver aqui: ai ah tá, é isso mesmo, galera. É por causa do https: tá, porque a gente registrou https, então a gente tem que colocar h. eita. Só copiar esse endereço aqui, ó. Para vocês verem que realmente tá funcionando, tá, galera? Ó, vou fechar aqui. Https dois ponto, barra barra. Opa, faltou o C aqui, tá? Cabelos tops.tk. Aí a gente vai dar um enter. Vocês cê, cê, viram que eu redirecionei o domínio, né? Ó, o domínio ele tá lá aliou aqui, ó ó Quando digitar cabelos cabelostop.tk, ele já vai direcionar diretamente para o ó Como vocês estão vendo... Eu vou ter que só diminuir aqui, vou passar para cá Aqui, ó Tá vendo? Quando você digitar, ele nem vai aparecer direito aqui, ó, ele já vai para o tá vendo? A pessoa nem vai dar o tempo, nem dar o tempo de ela ver qual que é o domínio Ela já vai diretamente para o site não importa qual site que você queira. Vamos colocar aqui, ó. Vamos excluir esse daqui. Vou excluir. E vamos adicionar outro. Eu quero esse daqui redirecionado para o Google. https. Barra, barra. Ele está aqui, ó. Vamos lá ver. Se a gente voltar aqui. Não, a gente tem que colar, tá, galera? Não adianta https cabeloscombr ele vai pro google direto, tá vendo? é simples e fácil, então assim a gente não precisa gastar nem um, ce nem um centavo para estar tá subindo campanha a partir de hoje, tá galera? a partir de hoje, quem tiver com desculpa de falar que não tem domínio próprio eu tô mostrando um método aqui que você vai utilizar a estrutura própria sem mesmo ter que clonar a página do produtor no outro vídeo, eu vou soltar para vocês também como que vocês clonam, como que vocês podem fazer. Em vez de estar redirecionando para o site do produtor, vocês podem estar é, simplesmente subindo para o seu site. ali, Você monta mesmo o seu site ou copia o site do produtor, que a partir de agora, todo produtor que não deixar o afiliado ter uma, uma cópia do, do, do site, é, acredito que ele não deva nem ter afiliado, né? Porque a partir desse momento que teve a atualização, todo mundo vai ter que ter estrutura própria e ninguém sabe. E muitas, muitos afiliados não sabem mexer com o site, que nem eu mesmo não sei montar um site do zero. Então, eu tenho que aprender sobre isso. Porém, o produtor ele tem que disponibilizar o site, o template, tudo ali só para o afiliado subir e dar rodando, tá galera? No próximo vídeo, eu mostro como que você clona perfeitamente e sobe aqui. Esse site ele é muito bom para subir porque é só você vir aqui nos arquivos, ó. E subir direto a pasta, tá vendo? Você baixou a pasta lá com, um, com o programinha que eu utilizo, você baixou a pasta inteira, subiu aqui, pronto. Só vocês trocar o link do, do checkout e acabou. Então vamos lá, galera. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas se você tiver paciência para aprender ali, olhar o passo a passo que eu estou fazendo aqui, não vai precisar você gastar um centavo mais para você estar tá verificando o seu domínio, tá? Então beleza. Aqui a gente, eu já mostrei que funciona, então você já pode redirecionar o site para onde você quiser. Beleza, galera? Então tá aqui. Então o que, que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai na parte de criação do domínio, tá, galera? Aqui, ó, nesse site. Eu vou disponibilizar os dois sites aqui no, no, no comentário fixo aqui ou na descrição do vídeo mesmo pra vocês estarem é, fazendo esse procedimento que eu tô passando pra vocês. Então vamos colocar qualquer coisa aqui, não importa, tá, galera? Aqui vamos colocar qualquer coisa. Como eu trabalho com nicho capilar, eu vou, vou colocar referente a cabelo, tá? Tá? Cabelos belos. Vamos ver se a gente vai achar é, alguma. algum site. Ó. Ele já tem aqui, ó. Tá vendo aqui ó, Gratuito. Eu já tô logado na minha conta. Não esqueça de vocês logarem na sua conta, tá galera? Aqui tá. Obter. Aqui embaixo ele. Aqui ele tem os outros, os outros pontos, alguma coisa que você pode adquirir, que nem 8$.com. Então, já vou para a parte de pagamento, tá, galera? Não precisa adicionar cartão, não precisa adicionar nada, tá, galera? Nada, nada, nada. Aí, aqui, a única coisa que ele vai pedir é o DNS, tá, galera? O DNS, você, ca caso vocês acabem de criar a conta e não tem nenhum DNS, vocês podem vir aqui e adicionar qualquer site aqui na hospedagem, tá, galera? Qualquer site você pode hospedar aqui para você pegar esse DNS. Qualquer um mesmo. Vamos colocar o Google para vocês verem que realmente dá www.google.com.br Ele vai verificar o domínio, ele vai registrar esse domínio aqui, tá? Ó, após finali a finalização da criação da hospedagem, não esqueça de configurar o DNS necessário, tá? A gente só precisa do, do IP ali. A gente vai vir aqui, ó, por isso que eu falei que esse, esse, essa hospedagem é boa, que você pode configurar o seu servidor aqui, onde você vai gastar é, 0,009 centavos por hora. Então, nesse, nessa configuração, você tem 60 dias. O meu, ele vai estar tá menos, ele vai dar menos ainda, porque tem dois sites ali rodando, tá, galera? Porque eu estava fazendo alguns testes, então, eu fui adicionando esses sites aí. <coughs> Vamos esperar ele car carregar aqui. Galera, esse procedimento... É, o primeiro site ali do Plus Hair que eu coloquei, ele demorou quase 3 horas para configurar o DNS. Esse cabelo top, ele demorou um minuto ele já configurou na hora. Então, não sei qual que é o tempo necessário que vai precisar para tá o site pronto, tá galera? Que nem eu coloquei cabelos e deu erro, é, página não encontrada, foi por causa disso, tá? Aí ó, a, aqui a gente já tá no Google, tá vendo aqui ó, google.com.br, dados das hospedagens. Eu preciso desse endereço IP aqui, ó. Esse número aqui embaixo, tá vendo? Endereço IP. Por que que eu preciso disso? Porque no site aqui, é, eu não posso só criar o domínio e deixar ele aqui. Porque ele precisa de um endereço IP aqui, ó. Tá vendo? O endereço address. É o endereço que ele vai ser hospedado. Então, eu fui lá e copiei aqui, ó. Tá vendo? Continuar. Ah, galera. Deixa eu, só, deixa eu ver se vai dar pra voltar aqui. Se não der, ferrou. Tá, dá assim. Aqui ele já tá. Aqui do lado direito, ó, vocês podem configurar o tempo que vocês querem. Tá vendo que um ano, um ano é grátis esse endereço de domínio? Galera, um ano ele fica grátis pra você. Então, a cada, a cada dois meses, a cada 60 dias, é só você criar uma nova conta no Host Tools e hospedar de novo o mesmo procedimento pra você ter ali durante um ano. Então, cara, quem, quem tá tendo desculpa que não tem domínio próprio, a partir de hoje não tem como ter, não ter desculpa, tá galera? Ter desculpa, né? Beleza, escolhi 12 anos, tá? Ou oh, 12 meses, 12 anos, seria, seria boa, né, galera? Então tá, tá aqui Aqui, ó, ele, ele pede aqui a configuração de pagamento Beleza, acabou Ele vai dar aqui, configurar Ele vai dar, se eu não me engano, ele dá o um número da ordem ali Que foi comprado e tal Galera, essa, essa, esse hackzinho de você tá fazendo É a verificação de domínio Cara, é sensacional Então já deixa o joinha aí, ó Beleza, configurou, ele já tá aqui, ó. Agora a gente vai vir aqui em service e vamos ver os meus domínios, tá, galera? Então pode ver, ele já tá ativo. Qual que a gente colocou? Cabelos belos, né? Aqui ele já tá ativo. Beleza. Vamos ver se ele tá dando, ó, ele não tá encontrando ainda, tá, galera? Tá vendo? Quando ele tá assim, ele não tá encontrando. O que que a gente tem que fazer? Ou espera. Ah, não, espera aí, deixa eu ver aqui. Não, a gente nem adicionou ele aqui ainda. Como que eu quero? Oxe, tá doido? Aqui, agora a gente vem aqui, copia o, no, o aqui e faz aquele procedimento de novo, tá, galera? Viu que ele já baixou para 19 dias aqui? Porque quando você faz esse procedimento de não hospedar lá, ele não acha aqui, tá? Se você já criar direto e sem colocar o IP lá, ele não vai achar aqui, ele vai, tipo, ele vai dar um erro. Ó, tá vendo? Esse domínio está disponível tal. Tá? Aí só você continuar aqui. Eu quero configurar aqui. Aquele mesmo procedimento que eu fiz Vai carregar aqui um pouquinho E pronto, você já tem um domínio próprio, galera Um domínio próprio sem gastar nada, nada, nada, nada, nada, nada Sem gastar nada, galera é, No próximo vídeo, como esse vídeo ele ficou um pouquinho longo No próximo vídeo, eu ensino para vocês como que vocês criam é, uma conta aqui no Host Tools, Mas não tem muito segredo, tá galera? É só pedir dados, você vai preencher os dados, acabou Não tem segredo, galera as duas, as duas plataformas, tanto a a Freenom quanto a Host Tools, é só você preencher os dados, não tem segredo. Ela já vai cair na parte, ela já vai te dar o crédito. A outra é só você criar e criando os, os domínios que você quer. Então assim, desse jeito você pode ter vários, vários domínios, não importa qual é, seja o seu produto. Se você estiver promovendo 20 produtos, é só você fazer esse procedimento 20 vezes com 20 meios diferentes, tá galera? Que você tem... É 20 domínios que você pode redirecionar. Ou você pode ter o seu próprio site também, tá galera? Aqui, ó. Ele já configurou, já tá aqui. Agora a gente vai ver aqui se ele tá. Se ele tá com a página não encontrada. Vamos ver. Às vezes ele demora. Às vezes ele vai bem rapidinho, que nem ele tá aqui ainda demorando. Mas a gente vamos, vamos já configurar aqui esse domínio pra gente já. Vamos fazer o redirecionamento aqui, ó. Vamos digitar para o eu também, de novo. Vamos lá. Salvar. HTTPS dois ponto, barra barra. Deixa eu só copiar aqui o nome, tá, galera? que é muitos nomes aqui, eu não sei. Vamos ver se ele vai. Ó, ele já está funcionando. Era para ele estar tá funcionando já. tá vendo que ele já está redirecionando? Pronto, galera. Certinho. Pronto, como vocês podem ver aí. ó Era só problema, que nem eu já te expliquei para vocês. Que nem eu expliquei para vocês. Às vezes demora um pouquinho, às vezes vai mais rápido. Que nem esse daqui, ele demorou um pouquinho. Ele demorou ali em torno de um minuto até a gente fazer. Provavelmente pode ser também que ele estava com o mesmo endereço aqui IP, né, da, do outro pode, pode ser que ele dê incompatibilidade, mas assim galera tá perfeito funcionando ó vou testar aqui de novo vou fechar tudo aqui para vocês verem ó cabelos belos, ponto, tk. vamos dar enter tá vendo ele foi redirecionado diretamente para o site do produtor então assim galera, esse método, ele vai ajudar milhares de afiliados, tá galera? Se você curtiu esse conteúdo, se fez algum sentido, se deu alguma ajuda a você, não esqueça de dar aquele joinha, tá galera? Se você não é inscrito, é, se inscreva aqui embaixo. Galera, esse conteúdo é, é top demais galera. Então se você tiver algum amigo, de coração mesmo, compartilhe com ele, porque esse conteúdo realmente vai valer muito a pena... E você não vai precisar ter gastado nada, tá, galera? Que nem vocês viram, eu criei na hora. A conta aqui do da Hot Tools, ela já te dá, se eu não me engano, é 20 reais já e é 60 dias, tá? Eu vou excluir as outras aqui para vocês verem que realmente é, ela te dá 60 dias, tá, galera? Eu vou deixar só aquele endereço lá para vocês verem, tá? E se você não sabe como que você vai cadastrar o domínio, eu vou deixar o card aqui em cima de como eu explico o jeito que você vai cadastrar o domínio, tá galera? É muito simples e muito rápido, onde você vai só colocar ali os, os endereços que o Facebook te dá e pronto, acabou. Aqui, ó, tá vendo que ele já foi para 29 dias? Vamos excluir o próximo aqui também. É 60 de... Galera, é 60 dias de totalmente grátis, tá, galera? Pronto, excluí. Agora ele vai processar aqui e vai ver. E, se eu não me engano, ele vai dar 59 dias, porque já, eu já usei bastante crédito aqui. Então, assim, galera, esse vídeo ele ficou longo mesmo mas se você chegou até aqui realmente você está disposto a ter é bar, é um resultado excepcional que muita gente vê um conteúdo assim de 20 minutos e já fala putz velho eu não vou ver esse negócio não tá doido é assim quem tem disponibilidade de, de perder 20 minutos ali para tá ganhando um domínio totalmente grátis e hospedagem totalmente grátis durante 60 dias Está disposto a pagar o preço, tá galera? Ali ó, como vocês podem ver, estimativa 59 dias. Galera, são 60 dias totalmente grátis, é, onde você não vai precisar pagar sobre o domínio. A pessoa não vai ficar desconfiada que o domínio é errado, porque ela, você vai só redirecionar. Eu faço um outro vídeo onde você pode usar esse domínio com a sua própria estrutura, onde você pode modificar ali o seu site mesmo. Que nem, aqui eu só fiz um redirecionamento, onde você... Consegue validar o seu o domínio, onde você pode ter vários domínios ali para vários produtos e não ter gasto nenhum, tá galera? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?